vou ensinar como é que vocês podem ter esse tipo de efeito sem ter um espelho gigante em casa. Eu sou a Maria, se vocês quiserem crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e digas fotografia, acho que sim, subscrever. Eu adorava ter um espelho gigante assim no meu quarto, mas não tenho, por isso tive que inventar. E este truque é mesmo muito simples, por isso a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar uma câmera, outra câmera, pode até ser um telemóvel à vossa frente e é essa a câmera que vai tirar a vossa foto. Mas vocês vão estar a fingir que estão a tirar a foto do vosso telemóvel, por isso a forma como vocês vão ficar no telemóvel, a Pause, vai parecer que vocês estão a tirar uma foto de espelho, quando na verdade é a outra câmara que está à vossa frente que está a tirar essa foto por vocês. É uma ideia inteligente para quem não tem um espelho gigante em casa e quer tirar fotos parecidas. Por isso, se vocês quiserem essas fotos, utilizem essa dica e agora vamos passar para a próxima. Agora vou-vos explicar como é que vocês podem criar uma imagem sem espelho, mas tendo um espelho na foto. E isso é uma coisa muito simples que vocês podem fazer dentro do PixArt. Por isso que vocês têm que fazer é escolher a vossa foto, ir a stickers, procurar por mirror, que é espelho em inglês, e vocês vão encontrar lá várias imagens gratuitas que vocês podem utilizar. A melhor parte é que são imagens com transparência, ou seja, o espelho já está recortado, vocês não precisam de ter nenhum trabalho, depois vocês já precisam de posicionar a vossa imagem do espelho, rodar, aumentar, diminuir, como ficar melhor com a vossa foto, guardar e não se esqueçam de editar ligeiramente as cores para se assimilar à vossa foto e não parecer uma coisa muito estranha e não parecer edição. Se vocês acharem que a vossa foto é demasiado grande para a foto do espelho, eu tenho uma solução para vocês. Vocês já precisam de abrir a vossa imagem clicar no botão desenhar e carregar novamente em desenhar e o que nós vamos fazer é clicar em adicionar objeto e adicionar um sticker e aí vamos procurar novamente essa imagem que vocês estavam a utilizar nesse momento vocês podem aumentar, diminuir colocar exatamente onde vocês querem que o vosso espelho seja e depois, o que nós vamos fazer é carregar nas camadas, carregar a nossa própria imagem, carregar nos três pontos e carregar em transformar. E a partir daí, nós vamos conseguir mudar a nossa camada, a nossa foto base e ajustar, roubar posicionar como vocês quiserem dentro do espelho. E assim vocês conseguem resolver o problema da vossa foto não ficar muito bem no espelho. Por isso o truque é mesmo muito simples, se não tiverem ainda, descarreguem o PixArt e não se esqueçam, nos stickers em Mirror vocês têm imensas imensas opções e com fundo transparente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês tiverem ideias para mais, digam nos comentários e vemo-nos na próxima semana. Eu hoje vou vos ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre as estatísticas do Youtube, como lê-las e como tirar o máximo de proveito delas.